Lugares e vivências nem sempre óbvias, espaços de troca de informação visando a autonomia. Esses são os projetos de extensão aqui da universidade. Buscando valorizar essas práticas e projetos, a mostra Extensão da UFPR o Olhar da Comunidade traz depoimentos e imagens das pessoas que mais são afetadas por essas iniciativas. A PROEC. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura é responsável pela exposição desses materiais durante a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR. a CIEP. O pró-reitor Rodrigo Reis conta um pouco sobre a importância da atividade extensionista. Eu vejo a extensão como a maneira como a universidade se mostra e dialoga e interage com a sociedade. Então a gente tem um papel muito claro que é o papel da formação, que é o papel do ensino, é o papel da produção do conhecimento, que é o papel da pesquisa, e aí o papel de como esse ensino e, e de como essa produção do conhecimento dialoga com a sociedade, interage com a sociedade, isso se dá através da extensão universitária. A coordenadora de extensão, Mayara Carneiro, participou da produção da exposição e fala como surgiu a ideia para a mostra durante a CIEP. Acho que nós, na coordenadoria de extensão, nós conhecíamos os projetos, mas nós não sabíamos a atuação deles na comunidade, como que a comunidade recebe nossos projetos, qual que é o impacto da nossa ação extensionista para aquela sociedade, para aquela comunidade. Então, assim, nós construímos um edital, nós abrimos para todos os projetos e programas de extensão e nós inscrevemos 25 projetos. Então, a equipe da sessão de articulação e comunicação, Agora, no segundo semestre, né, eles visitaram os projetos. E assim, foi uma experiência muito bacana. É, todos os servidores ali da Coordenadoria de Extensão participaram das visitas, conversaram é, com as pessoas que estão participando das ações. É, e assim, a cada dia eles traziam relatos da sensibilidade e qual que é o papel da instituição, da universidade, em diferentes projetos. Dentre os 25 projetos contemplados pela Mostra, encontram atividades sociais, de ensino e até de conscientização dentro das comunidades em que elas se encontram. A equipe de articulação e comunicação da Proec, que teve contato direto com essas iniciativas, estava presente na exposição, vendo o resultado de meses de trabalho. Uma das integrantes da equipe, a Thaís Souza, conta pra gente como foi essa experiência. Foi emocionante, você vê as ações da universidade com a comunidade, a troca de saberes, né? o, a, a, o que a gente leva do científico, né? o conhecimento científico, com conhecimento tradicional, conhecimento da, da população e essa interação, a dialogicidade, a troca de saberes mesmo e ver o que a universidade pode fazer né? em prol da comunidade é encantador. Eles foram para Toledo, para Palotina para o SEM, né, visitar um projeto na Ilha do Mel, no litoral, aqui em Curitiba. Então, diferentes projetos, é, desde a questão da saúde, atividades em escolas, atividades... É, esse da, da Ilha do Mel era uma atividade numa numa comunidade local. Eu acho que esse é o papel que a gente tem da extensão universitária e é, acho que é por isso que ele é tão importante, né, porque é como a universidade interage é, e se mostra é, e atua socialmente é, na mudança da realidade de onde ela está inserida.